Mais um vídeo da série Professor Quero Tirar Minha Barriga. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, mas eu já venho direto com aquela pergunta que você treme na base. Você faz dieta? Se você falar pra mim que não faz dieta, eu vou falar pra você com todas as letras, o exercício não vai adiantar. Se você não fizer uma dieta, você não terá resultado. Se você fizer uma dieta, você terá resultado. Simples assim. Para iniciar as atividades físicas, tem que ter sempre a liberação do seu médico. Vamos ao treino de hoje. A dica de hoje, ou treino, como você quiser chamar, vamos trabalhar a parte inferior do abdômen, fazendo um exercício que ele é super simples, mas que meus alunos odeiam. Mas eu gosto, eu passo, sempre passo. Vamos lá, você vai fazer o seguinte. Você vai ficar com ambos os braços assim, paralelos. Paralelos é quando você consegue ficar, deixa eu ficar de frente assim, ficar, ficar, só falo ficar, não, vamos lá, eu irei me posicionar de frente, ok. Braços paralelos. Eu não estou com o braço à frente, nem muito menos atrás. Eles estão paralelos, ambos os braços ao lado um do outro, respeitando a largura dos meus ombros. tá? Você não vai ficar mais estreito ou mais largo do que a largura dos seus ombros. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto que você tem que entender é que as suas coxas elas têm que estar também paralelas, não vai ficar com uma mais atrás ou uma mais à frente, e sim ambas paralelas, a largura do seu quadril. Então, sempre a largura do seu quadril, desta forma, tudo passo a passo para você aprender. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai ficar somente apoiado na ponta dos dedos dos pés, presta atenção, ponta dos dedos dos pés. Como assim professor? Assim ó, tira o joelhinho, tirou, ficou apoiado na ponta dos dedos dedos dos pés nesta posição. Agora você vai tracionar o seu joelho à frente dessa forma e voltar esticando a perna. Traciona a frente e volta esticando a perna. Mudou, vai fazer com o outro joelho. Vai tracionar, esticar, tracionar, esticar. Agora você aprendeu a fazer o movimento. Tracionou. Fez a extensão, encostou aqui e apoiou, tracionou, fez a extensão, isso ambos os lados. Agora nós iremos revezar, nós iremos fazer hora com um lado, hora com o outro. Então vai ser assim, presta atenção. Fez a extensão, primeira coisa, tirou e fez. Um, um, dois, dois, 3, 3, 4, aumenta, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, e aí você vai, olha que facilidade. Ah professor, não dá para fazer pulando, eu sinto muitas dores nos braços, ou mesmo o que acontecia com meus alunos, eles faziam muita força, os braços e aí eles iam empurrando o corpo para trás. Não, não precisa. Basta você ficar aqui ó, com os braços alinhados na linha do seu ombro, como eu falei anteriormente. Braços alinhados, a linha do seu ombro, pronto. Aí você vai projetar um pouquinho seu peitoral à frente, só um pouquinho dessa forma. Peitoral atrás, peitoral à frente. Vai fazer a extensão das pernas e fazer o movimento e sempre apoiado pelos braços. Somente fazendo este movimento você já vai conseguir trabalhar muito, não só a região abdominal inferior, como também um cardio. cardio é para que você tenha uma resistência maior na hora de fazer as atividades físicas e você pode incrementar a velocidade ou a resistência, ou ambos, onde você vai trabalhar mais velocidade para um período maior de tempo. E aí eu vou dizer para você que é uma loucura que você vai ficar nessa posição assim e você vai fazer isso aqui ó pelo máximo de tempo que você puder ó somente esse movimento Quanto mais você fizer, mais resultado você terá e, consequentemente, você vai falar assim, professor, que maravilha, adorei, fiquei com minha barriguinha sarada, estou super resistente, estou transpirando horrores, estou muito feliz, gostou? Se você quer a minha consultoria, eu tenho vários tipos de consultoria, desde a mais baratinha até as consultorias mais completas e mais complexas que duram até um ano, entre em contato através do WhatsApp Aqui na descrição desse vídeo lá embaixo nos comentários onde você vai colocar se você conseguiu fazer, se você fez certinho. Ah, desafio! Coloca lá embaixo nos comentários, coloca um reloginho aí, faça o máximo de tempo que você puder esse exercício na velocidade que você conseguir. Pode ser a velocidade mais simples ou a velocidade mais elevada. Você determina a mais lenta ou a mais elevada. Aí você vai colocar lá embaixo nos comentários para mim. Quantos minutos ou quantos segundos você conseguiu fazer esse exercício conhecido como escalada ou escalador? Eu vou ficar aguardando porque é muito importante eu entender quantos minutos você está conseguindo fazer o treinamento, tá bom? e eu vou falando da consultoria que eu já ia esquecendo de dizer que eu vou deixar aí na descrição o link da consultoria mais longa que é a consultoria que é um ano você paga apenas 42 ou 43 reais ao mês tem que ver direitinho e você tem direito a não só o, os cardápios nutricionais montados pelo nosso nutricionista que vão te dar resultados reais com alimentos diversificados alimentos que realmente funcionam para dieta são alimentos de todos os tipos Além dos alimentos, me deu até água na boca, porque eu lembrei de algumas receitas aqui, como tilápia, hum, boa, sardinha, ah, mas umas receitas muito legais. E além dessas receitas bem legais, você também terá treinamento direto ao ponto. Direto ao ponto não tem esse passo a passo, essa explicação. Então você vai ligar, já vai ter o treino lá, você vai trabalhar todo o corpo, vai trabalhar bumbum, vai trabalhar perna, vai trabalhar coxas, vai trabalhar... Lembrando, coxas e pernas, tá? Porque muita gente fala que perna é uma coisa só, não pernas e coxas. Simples assim. Então você vai trabalhar coxa, vai trabalhar pernas, bumbum, vai trabalhar abdômen, costas, braços, peito. Olha quanta coisa você vai estar trabalhando através desse nosso sistema que é anual. E se surgir alguma dúvida, durante um ano você tem minha consultoria, que aí é um bônus que vai entrar gratuitamente porque você assinou esse programa de emagrecimento ou ganho de massa magra, que ambos dois andam juntos e vão te auxiliar muito. Está aí na descrição desse vídeo. E se você falar, professor, não dá para mim esse valor, eu queria algo mais baratinho, entra em contato através do WhatsApp com a Daniele, só aguarda, porque a Daniele demora a atender, mas ela vai atender, porque são muitas pessoas, batemos a meta, a meta e o recorde, para mim é um recorde, 92 mil clientes que eu consegui atender em quatro anos e todos esses clientes ficaram satisfeitos, então eu tô muito, muitíssimo feliz, por isso que eu venho aqui, dou o máximo de mim para que vocês consigam também atingir Lembrando que tudo que eu passo aqui, dá para você fazer independente de contratar ou não. Eu venho aqui com o objetivo de ensinar a você a fazer o treinamento da melhor maneira possível e trazer todo o conhecimento que eu tenho. Afinal de contas, conhecimento não é para se guardar, é para se compartilhar. Até nosso próximo encontro!